vocês para ir mostrando alguma coisa só da último gole do mate hum. bem qual é a diferença então entre a instituição uma instituição prover pagar fazer a parceria com o google e ou não no caso de vocês todo usuário né to, todo mundo que tiver uma conta no google normalmente a gente tem uma conta no google para ter um e-mail, um Gmail. Só que a maioria das pessoas não sabe que quando a gente tem uma conta no Google, na verdade, a gente ganha um conjunto de aplicativos que a gente pode usar de forma pessoal. Então, quando tu tens um Gmail, tu tens também automaticamente com o mesmo usuário do teu Gmail, tu tens um espaço de, armazen de armazenamento de arquivos na nuvem, que é um aplicativo chamado Drive, Google Drive. Tu tens uma agenda online, que é o Google Agenda, que a gente pode usar com a mesma conta, e eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem um pacote de softwares de, de escritório, como a gente tem o Office da Microsoft, a gente tem o Google Docs, o Google Planilha e o Google Apresentação. Tu podes trabalhar online neles. O bom disso... Ó, oh, tá chegando a Simone. O bom disso é que a gente não precisa instalar praticamente nada no computador, que facilita muito a vida do, do usuário. É só tu acessar um endereço né, no navegador e a gente começa a usar o aplicativo sem grandes problemas. Mas nós estamos aqui para ver um deles, tá? Todo mundo que tem conta no Gmail, vocês todos têm conta no Gmail? Todo mundo, alguém não tem, é mais fácil eu perguntar se alguém não tem. A princípio, todo mundo tem. Todos vocês, eu vou compartilhar minha tela agora, então, para a gente começar a olhar os aplicativos. Dá um minutinho. Pronto, deve aparecer para vocês em seguida a minha tela. tá aparecendo ainda não ainda não tá carregando nada ainda nada ainda tá, tá tá lento agora sim tá tem uma, é, uma uma questão assim uma constatação que eu que eu tenho notado né tenho constatado o seguinte assim ó. Uh, eu acho que vocês vão ter percebido isso também. Está acontecendo uma quantidade de videoconferências e de live, de webinários, seminários online, absurda. Diariamente, no planeta inteiro. Né? Tráfego de vídeo, ele ocupa muito mais largura de banda, ou seja, ocupa muito mais a capacidade, uma capacidade de internet do que um uso, por exemplo, de tu te conectar para acessar um, um e-mail. Então, é natural que, em algumas horas, a internet fique mais lenta. E, mas isto é uma condição natural do que está acontecendo. A gente não pode ir contra isso e foge das nossas mãos o controle sobre isso. Eventualmente, pode falhar um pouquinho o áudio, a carregar algum vídeo, algum recurso, pode demorar um pouquinho mais, mas isso é algo que a gente não controla e a gente tem que ir lidando com isso. Isso não é impedimento para a gente não fazer as coisas que a gente está se propondo a fazer. Bom, vocês devem estar tá vendo, então, uma tela aqui com, com, com card, com quadradinho, escrito EPT Brasil. Estão vendo isso? Tá. Essa aqui é uma disciplina que eu sou aluno com uma conta do Gmail, que é a minha conta privada do Gmail, que é esta aqui, prof.raimundo.com. Estão conseguindo ver direitinho? Sim? Tá. Eu sou aluno aqui, mas eu posso, com esta minha conta pessoal, vocês vejam que eu não tenho nenhuma disciplina aqui como professor. Eu só tenho uma disciplina aqui que eu sou aluno, que o professor é o professor Cláudio Filho. Tá? agora eu vou mostrar uma outra aba, onde eu tenho todas as minhas disciplinas do Campus Visconde da Graça, sou professor do Campus Visconde da Graça, do IFSU, aqui de Pelotas, com uma outra conta, eu tenho todas as disciplinas que eu ministro desde 2012, e vai carregar em algum momento nesta aba aqui, Pronto. Estão vendo? Agora eu estou cheio de cards com as disciplinas que eu ministro Na são quatro ou cinco disciplinas que eu tenho ao longo dos anos, dos semestres e dos cursos que eu atuo aqui no, aqui no, no KVG. Eu dou aula de informática aplicada, de tecnologias na educação, de informática básica, para cursos do ensino médio técnico, para cursos de graduação, licenciaturas e cursos de tecnólogo, dou aulas para uh, especialização e para mestrado. Todas as minhas disciplinas estão aqui. Tá? Aqui eu uso uma outra conta, eu uso uma conta institucional, que é esta aqui, raimundofilho.kvg.ifsu.edu.br que essa conta parece que não é do Gmail, mas, na verdade, ela é uma conta vinculada ao pacote Google Educacional. E aí eu tenho outros recursos que vocês não vão, não vão ter, porque o pacote Google Educacional, ele integra de uma forma mais eficiente todos os softwares que são separados para o usuário pessoal, como, como o nosso caso. Então, eu vou usar aqui, desde o início, a primeira coisa. É como vocês criam uma disciplina, tá bom? Como vocês criam uma disciplina no Classroom. Todo mundo que tem uma conta no Gmail pode criar uma disciplina no Classroom. Como é que vocês fazem para criar a primeira disciplina de vocês? Com a conta do Gmail, vocês podem estar conectados no Gmail ou podem não estar conectados ainda. Vocês abrem uma... A aba do navegador, e vocês vão digitar este endereço aqui em cima, ó, classroom.google.com, ok? Se vocês não estão conectados, vocês vão poder se conectar por esta página, com o mesmo usuário do e-mail de vocês, tá? Entenderam até aí? Como é que se escreve Clasmon, se vocês não estão enxergando? É C-L-A-S-S-R-O-O-M. Professor Afonso, professor de inglês aí da escola, pode ajudar vocês. Certo. Tá? É, Raimundo, mas tem uma Digo. forma mais fácil, que todo mundo tem o Gmail, ele é só entrar no Gmail e vai nos pontinhos que tem todos os aplicativos do Google, e lá está a sala de aula. Aí só clica é, e né? Então, vamos fazer esse caminho aqui, aproveitando a dica do Afonso. Eu vou abrir, deixa eu só liberar E é interessante o senhor, se puder, ir acompanhando aí, só minimiza e vai fazendo. Perfeito, olha só, então eu vou acessar, o. eu vou abrir o Gmail dessa, dessa conta é para fazer é. o caminho que o Afonso falou, tá? Mas então, vamos, vamos, vamos, vocês acessaram o Gmail de vocês e estão tão visualizando os e-mails. Deixa eu carregar aqui. Está carregando o meu, o meu Gmail daquela conta pessoal minha. Tá devagar, mas vai. Poxa, hoje está dose a internet. Mas vamos lá. Bom, aqui, deu. Uh, esta, este é o meu Gmail. Entrei no meu Gmail, da minha conta pessoal, prof.raimundo.com. É a minha conta pessoal que eu uso para fins educacionais. Eu tenho várias contas do Gmail, tem uma que é a minha conta privada, pessoal, pessoal mesmo, que eu não uso para fins profissionais. Eu tenho uma conta no Gmail pessoal, uma conta que é privada, que é do Gmail, mas eu uso para fins como e-mail alternativo ao meu e-mail institucional, e tenho aquele meu e-mail institucional que é o e-mail do KVG. Eu estou usando esta conta que eu uso como professor. Começou a carregar de novo o e-mail. Uh, mas ele tem um comportamento assim, ó, vai aparecer o, o e-mail de vocês e vai aparecer esse... Essa, esse iconezinho aqui, que é um quadradinho com pontinhos. Neste quadradinho com pontinhos, vocês vão poder ter acesso a todos os aplicativos que vocês têm à disposição por este e-mail de vocês, pelo Gmail. tá? Então... Se vocês estiverem no Gmail, vocês podem clicar, vai aparecer essa, essa, esse mesmo conjuntinho de ícones aqui em cima. Vocês clicam nesse ícone do quadradinho de pontinhos e vocês vão poder ver os aplicativos. Aqui dentro, ao final, vai ter aqui, ó, Classroom, Google Sala de Aula. Conseguiram ver? Meu, ícone, meu cursor ali no Google Sala de Aula. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ser jogados para o endereço classroom.google.com automaticamente. Então, a melhor, uma boa dica do Afonso, né? Acessem o Gmail normalmente de vocês, cliquem aí em cima neste ícone, vai abrir uh, os aplicativos que vocês têm à disposição, normalmente o Classroom está bem embaixo na lista, está aqui, vocês cliquem no Google Sala de Aula e vocês vão ser jogados para este espaço que está aparecendo na tela de vocês, ok? Tá? Agora vamos então para o que nos interessa, que é como criar uma disciplina nova. Vocês têm ao lado do, do iconezinho, onde vocês acessam os, o Google Apps, os aplicativos do Google, que eu acabei de mostrar, vocês têm um sinal de mais. Neste sinal de mais, ao clicar, vocês vão poder participar de uma turma Caso vocês sejam alunos, para participar de uma turma, vocês precisam de um código, que é o professor que passa para vocês. E eu vou mostrar como é que vocês vão passar o código para os alunos de vocês. Os alunos de vocês vão clicar nessa, nesse, nesse item de cima, participar da turma. No caso de vocês professores, vocês vão criar uma turma, que é o item de baixo, a opção de baixo. Cliquem em criar uma turma. Como vocês não tem o pacote G educacional, o Google Educacional, ele vai fazer um alerta para vocês aqui, vocês vão marcar ali, entendi, que é o, um, uma política de, de uso aqui do sistema, que vocês têm que concordar, e vocês vão continuar. Pronto. Automaticamente, ele me abre uma janelinha para configurar minha primeira turma vocês vão dar um nome, eu vou botar aqui, como é que é o nome da escola mesmo, Afonso Escola 20 de setembro. 20 de setembro, tá, capacitação, vou botar aqui município Canguçu, tá? Sim. Município Canguçu. Estou criando uma sala de aula para nossa capacitação, é a sessão... É, é, é uma forma de tu criar categorias, tá, para as várias disciplinas que tu pode criar. Eu, por exemplo, lá no, na, minha outra, na minha outra conta, que eu tenho as minhas disciplinas do KVG, eu separo por, por etapa de ensino, eu tenho uma, uma sessão é, curso técnico, uma sessão graduação, uma sessão especialização e uma sessão mestrado, e eu vou criando as disciplinas, mas eu que defini essa minha categorização, essas sessões. Vocês podem criar uma categorização e colocar aqui uma organização que faça sentido para vocês. Eu vou colocar aqui formação de professores, uma sessão que eu estou criando agora, para todas as turmas que forem de formação de professores, eu, eu crio e associou um conjunto específico. Qual é o assunto da disciplina? No nosso caso aqui, tecnologias educacionais tecnologias na educação. Sala, se fosse um ambiente presencial e a gente usasse o Classroom para apoio ao presencial, poderia ter uma sala física. Neste caso, a gente não tem, eu vou botar aqui virtual, a sala, e vou criar minha disciplina, ok? Bo Cliquei no botãozinho criar. está criando, pronto, automaticamente ele me joga para dentro do espaço da disciplina. Cá está, já temos uma disciplina. Ele vai, a primeira vez que tu criares a disciplina, ele vai te te dá uma, umas janelinhas de ajuda, porque é o teu primeiro acesso. Por exemplo, ó, convidar alunos para a sua turma. Adicione alunos na página pessoas ou informe o código da turma para que eles possam participar. Como é que se faz? Sempre que tu cria uma disciplina nova, o Classroom, ele cria nessa parte aqui, nesse banner, ele te informa o código da disciplina, que é este código aqui, que se eu clicar nesse maximizar, exibir aqui, ele me dá o código grande. ó Este é o código da disciplina que eu acabei de criar. E eu vou fazer o seguinte, poderíamos fazer um teste, se vocês quiserem, eu vou uh, botar no, no chat do nosso bate-papo do, do Meet, ou vocês podem copiar da tela, a qualquer momento vocês podem entrar, vocês entrarem na sala como alunos, nessa que eu acabei de criar. Deixa eu colocar no, no Meet aqui onde a gente está, vai aparecer para vocês agora o código da turma que vocês vão poder copiar e colar. E vocês vão fazer o seguinte, entrem no Classroom, cliquem no botão mais, e ao invés de criar disciplina, vocês vão colocar... Participar de turma. Quando vocês colocarem o código participar de turma, coloquem esse código, automaticamente vocês vão ser jogados como alunos para dentro dessa disciplina que eu acabei de criar. Ah, podem fazendo isso enquanto eu vou mostrando para vocês como é que funciona o um sistema. Vocês vão ter a possibilidade de investigar o Classroom como alunos, que é uma estratégia legal para vocês saberem qual é a visão de aluno, quando vocês poder, começarem a conversar com os alunos de vocês, você, professor e aluno tem, tem alguns recursos que são diferentes, tá, entre professor e aluno. Eu vou mostrando isso aos poucos para vocês, tá? mas vocês podem experimentar, então, entrar como aluno numa disciplina do Classroom ao mesmo tempo em que vocês também podem criar as suas disciplinas como professores. Vamos ver se aparece alguém aqui, daqui a pouco. Ó, oh, Camila está aqui já. Foi ligeira, hein, Camila? Ó, oh, Camila, Simone, Marina, Luísa, parabéns, pessoal. Rápido, rápido e rasteiro. Muito bem. Mas, então, deixa eu dar uma passada geral aqui na, no, no ambiente. Nós temos um mural, que é o, a, a, o primeiro item do menu superior. Neste mural, a gente vai ter uma... Ai, mandou. Pois não. Onde é que eu entro, professor? Me perdi. <risos> tu vais naquele mesmo lugar, eu vou mostrar aqui para ti, eu vou sair aqui da turma, e eu tô no Classroom, na parte de entrada do Classroom, no botão mais, lá em cima, tu clica no botão mais, vai ter participar da turma, no caso, tu entrando como aluna, tu pega o código que eu copiei agora no chat aqui do, do, do Meet, tá, e copia esse código aqui, ó, participar de turma, e aí ele vai te pedir o código da turma, Tu copia aquele código aqui, bota participar, automaticamente tu cai dentro da disciplina. Entendeu? Isso é o que o aluno de vocês vai ter que fazer. É legal vocês saberem fazer, porque pode ser que vocês tenham que explicar para o aluno de vocês. E aí vocês vão poder passar bem a informação para ele. Tá? É professor legal? Raimundo? Pois não. Sim. Bom dia. Bom dia. Uh, Professora, eu fiquei com uma dúvida. Uh, eu, eu, eu criei até já duas, duas turmas dentro do, do Google Sala de Aula, mas ah. na hora que a gente vai criar a turma, ele dá aquele aviso ali, uh, dizendo se a gente leu e entendeu que a gente não está usando o Google Sala de Aula em uma escola com alunos. Naquele que a gente marca, é. não tem problema marcar aquilo ali se a gente está usando com não. alunos? Não, é, vocês vão usar com alunos. É que uma instituição que compre o pacote Google Educacional tem várias outras ferramentas por trás do Google Classroom. Vai ter uma infinidade de outros recursos que o administrador do Google Classroom vai ter para gerenciar os alunos. Muito provavelmente vai ser ele que vai criar as disciplinas e cadastrar os alunos na sua disciplina. Tá? É só isso que ele está dizendo ali. É que vai ter, tem recursos que vocês não vão ter, que vocês vão... Vocês têm que passar, passar a gerenciar isso. E se, o, e se a instituição tiver o, o Google Classroom, ela vai ter um monte de outras ferramentas que eu posso mostrar para ti agora, que vocês não vão ter. Olha uhum. só, nessa, nessa minha outra conta, que eu sou administrador de um campus virtual, eu tenho esse, esse ícone aqui, o administrador, que vocês não vão ver. Isso aqui me leva para um monte de outras ferramentas de gestão Institucional que vocês não têm, você só tem acesso ao Clésmo e vocês vão ter os alunos de vocês dentro do Clésmo. Entenderam? Sim. Basicamente certo. é isso que diz lá, tá? Não, não. precisa ter ah, eu, tá. receio nenhum. Tá voltamos aqui. Bem, uh, vocês estão entrando aí como alunos, vão ficar cadastrados uma vez que tu fizeres isso tu não, faz, não precisa fazer mais, os alunos de vocês vão botar o código uma vez e automaticamente eles já têm a disciplina é, disponível no Classroom deles como alunos. E a mesma coisa vocês, tá? vocês colocaram o código agora, uma vez entraram como alunos e não precisa mais refazer esse processo, só se faz uma vez. Passou o código, o aluno pegou o código, botou ali em participar da turma e clicou em participar, ele está cadastrado para o resto da vida na disciplina. tá certo? Não precisa fazer de novo isso. Uma coisa muito comum que vai acontecer com vocês, inclusive. Por exemplo, eu tenho mais de uma conta do Gmail. E eu tenho uma conta padrão que não é esta que eu estou usando. A minha conta padrão é a minha conta privada particular, a pessoal. Às vezes, acontece de eu entrar com uma conta no... no no Gmail e entrar no Classroom com esta conta a outra que não é a que eu usei para entrar na turma nem para criar a disciplina ou para participar como aluno quando acontece isso o Gmail o, o Classroom não mostra nada e aí parece que deu um, um erro um bug ó oh, parou de funcionar não é verifiquem se vocês estão com a conta certa para quem tem mais de uma conta do Gmail muito provavelmente aconteça isso com algum aluno de vocês que tem mais de uma conta no Gmail. Ele vai tentar entrar com, a, com uma conta, não se deu conta que ele está com a conta trocada, não mostra nada e ele vai dizer que não está funcionando. Na verdade, provavelmente ele esteja com a, usando a conta errada. Tá? Como acontece. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha a quantidade de contas que eu tenho cadastradas, todas as contas de Gmail. Eu tenho a, a conta da... da do Classroom da minha filha, que está cadastrado no, na, no, meu, no meu computador, porque eu acesso junto com ela, minha filha que esteve aqui de seis anos, e aí daqui a pouco eu estou usando a conta dela sem querer e vou acessar alguma disciplina minha e não mostra nada. Vai mostrar as disciplinas dela ou não vai mostrar nada. Eu tenho uma conta de aluno que eu criei de exemplo aqui lá para a E-Técnica Sul, tenho a minha conta privada pessoal, tenho a minha conta institucional e tenho a minha conta de Gmail, que é meu e-mail alternativo profissional. Então, como eu tenho muito, muitas contas de e-mail, pode ser que eu acesse com uma conta que não é a, a conta que eu criei a disciplina, ou não é a conta que eu me cadastrei numa disciplina. E aí pode, pode gerar algum equívoco achando que o que o sistema não está funcionando. É né? Sim, pode falar. É, só um detalhezinho. Então, pessoal, você poderia, por gentileza, retornar, como participar da turma, uns não entenderam ali. Tá? Então, claro, eu posso passar o código aqui pelo WhatsApp. mas o interessante é entender o caminho ali, que é o sinalzinho de mais, Caramba. lá do Gmail. Clica para ver novo. se aparece Opa. aqui, para o pessoal ver. Olha aí quantos ah, acessaram ah, na sala. É do Gmail. Vamos Isso, retorna aqui. ali para o Vamos desde o início. Não é muito é, fácil, eu falo se rápido, se às se vezes... Passa parte, aí, vai entender. Ó, claro. Maris, aí, Maristela, Maristela, Maristela, Afonso, Marina, Simone, Camila, Renata e Luísa. Conseguiram entrar. Sim, Então, tô então retorno, vamos de novo. Vamos. Vamos, vamos de novo. Deixa eu acessar o Gmail, fazer o caminho completo. A dose enquanto isso eu vou perguntar uma coisinha vai perguntar o uh, momento que eu crio a, a minha turma e gera aquele código esse código vai ser o mesmo para sempre pode ser o mesmo para sempre mas pode não ser boa, boa pergunta é. depende do professor é, enquanto carrega o meu gmail tá tá tá doidinho aquele ele entra e sai e volta de novo. Mas deixa ele carregar, eu vou te mostrar isso. Aqui, é, ele mostra o, teu, o código que ele criou inicialmente para a disciplina, tá? Sim. Este código aqui, lá pelas tantas, eu posso desabilitar. E aí nenhum aluno novo pode entrar, Tá? tu podes fazer isso existe um lugar que tu desabilita e aí não entra mais alunos na disciplina mesmo que ele tenha o código se tu desabilitar o acesso desabilitar o código bloqueia a entrada de novos alunos ou lá pelas tantas tu pode querer trocar o código é possível também e aí ele gera um novo código e aí tu te... os alunos que tinham o código antigo já não entram mais também tá se ele entrou já está na disciplina, beleza. Se ele ficou com o código e demorou para entrar e tu trocou o código, ele ficou com aquele código velho, ele não vai poder usar mais, tá? Mas eu Mas mostro isso, isso para ti. Isso no caso, só se eu fizer esse tipo de coisa, senão o código só permanece o mesmo. Permanece, se tu não disser que é para trocar de código, se tu não desabilitar o código, aquele código vai ficar valendo para o resto da vida. Depois eu mostro onde a gente troca, tá? Tá bem, obrigado. Ah, meu saquinho, desculpa, uh, alguma coisa não está operando bem aqui. Vamos de novo. Deixa eu abrir meu Gmail aqui por aqui, vamos lá. Bom, supondo, vou fazer um exercício de abstração aqui, supondo que o meu e-mail estivesse aberto bonitinho aqui, apareceria no meu Gmail este mesmo botãozinho, a cara aqui seria a cara do Gmail, mas a... apareceria a... esses mesmos ícones aqui em cima, apareceria o... O... a fotinho do meu usuário ou as iniciais, caso tu não tenha botado fotinho no teu perfil do Gmail, apareceria as, as letras aqui da... da inicial do teu nome. Ah, apareceria aqui o teu usuário e ao lado à esquerda do usuário aparece essa gradezinha onde tu acessa os, os aplicativos do Google. Tá? Supondo que eu estivesse no Gmail, apareceria essa mesma coisa, ok? Se tu clica aqui na gradezinha, abre os aplicativos todos que tu tens acesso com essa conta do Gmail. Tu vens bem embaixo, roda eles para baixo, vai aparecer Google Sala de Aula tá bem? Tu clica em Google Sala de Aula, e aí ele cai nessa tela do, do Classroom, tá? Seria o caminho para chegar no Classroom, o mais fácil. Vai no Gmail, clica na gradezinha, abre os aplicativos, vai bem embaixo, acha o iconezinho do Google Sala de Aula, clica no iconezinho do Google Sala de Aula, ele carrega a cara inicial do sala de aula. Ok? Era isso, Afonso? Isso? Isso aí. Começa aí. Tá bem. Perfeito. Chegou no Google sala de aula, vai chegar na cara inicial. Pode ser que vocês já tenham alguma coisa, para quem já tem turma criada ou já é aluno de algum outro curso, não, não vai aparecer nada aqui. Não tem esse, esses cards, não vai ter esses quadradinhos aqui. Aí vocês vêm lá em cima do lado do, do, da gradezinha de aplicativos tem um botão mais. Entenderam? Clica no botão mais. Se vocês querem entrar como aluno da disciplina que eu criei, vocês vão clicar em participar da turma e vão colocar o código da turma que eu acabei de passar para vocês, que está no chat aí do Meet ou vocês podem copiar aqui da tela direto. Deixo aqui um pouquinho para vocês. Pronto. A, W, E, I, U, T, M. Ó, vou aumentar mais ainda. Ficou bom agora? A, W, E, I, U, T, M. Este é o código para vocês entrarem como alunos. De que forma que vocês entram como alunos? Repetindo, quando caírem na... na tela inicial do Classroom, vocês vão clicar no botão mais, participar da turma e coloquem aquele código aqui. Botou o código aqui no código da turma, participar, vocês entram como alunos da disciplina que eu acabei de criar. Este é o caminho que o aluno de vocês vai fazer para entrarem na disciplina que vocês criarem. Para criar uma turma, o caminho é o que eu tinha passado antes para vocês. Vão em criar turma, abrir uma janelinha com informações da turma que vocês vão ter que preencher. Foi o que eu fiz para criar essa turma há, há, há pouquinho com vocês. Tudo isso está gravado, vocês vão poder rever isso depois para tirar as dúvidas. Tá? Eu vou passar o vídeo para vocês, depois eu disponibilizo ele no YouTube e vocês vão poder acessar e rever quantas vezes quiserem. Dentro da turma, então, agora eu como professor... Ó, o Afonso, Luísa, todo mundo já postando coisinhas no mural. Vamos ver se chegou mais alguém. Ó, Luísa, Renata, Camila, Simone, Marina, Afonso e a Maristela. Tá aí, a galera tá chegando. Bom, no mural. O mural, ele serve para tu postar notícias, informes ou para colocar informações sobre material e atividades que vocês vão é, publicar para os alunos. Então, qualquer coisa, ele funciona como uma linha de tempo normal de uma rede social, tá? Tu podes vir aqui, podes vir aqui, no início, ó, no início aqui já, deixa eu começar pelo começo, aqui no início, ó, compartilhe algo com a sua turma, eu vou eu postar alguma coisa qualquer aqui, só dar boas-vindas a todos. Tá? Boas-vindas. E vou postar as minhas boas-vindas. Agora, o que mais que dá para fazer? Como uma rede social, como um Facebook da vida, eu posso comentar uma postagem de, de outra pessoa. Eu vou dar um oi para... Um oi para a Marina. Vou dar um oi para a Luísa. O Afonso já está aqui, ó, já tem três comentários. A Renata Maristela comentar a postagem da Luísa. Eu vou dar oi aqui também, comentando dentro da postagem dela. Então, todo mundo pode fazer uma postagem nova ou comentar uma postagem de alguém. Mas não é só ficar conversando no mural não serve só para isso. Serve, por exemplo, para a gente compartilhar uma notícia. Eu vou procurar uma notícia, por exemplo, deixa eu ver, vou botar aqui a, a gaúcha. Eu sou meio antigo, tá, pessoal? Eu escuto a rádio gaúcha ainda. Agora não é mais AM, eu consigo escutar a rádio gaúcha FM e escuto a gaúcha online, mas escuto bastante. É, eu vou procurar o site da Gaúcha e vou postar lá para vocês. Então serve para isso. Eu tenho um, um artigo PDF, um conteúdo que está em algum lugar na internet, uma notícia que eu queira que os meus alunos leiam. Eu venho lá, copio o link do navegador e posso postar. Está carregando. Botei Gaúchão ali em vez de Gaúcha. Vou pegar um link qualquer aqui, tá, pessoal? Só para usar como exemplo. Uh, não quero nenhuma notícia de, de Grenal aqui, porque o meu time perdeu. Deixa eu ver outra coisa aqui. Tá. Peguei o um link do navegador, que é uma notícia que eu quero passar para os meus alunos. Como é que eu faço para postar um link lá no mural? Eu venho aqui... Vou de novo digitar uma notícia, ó. ó, bom dia pessoal, compartilho notícia para leitura. Podia ser qualquer coisa de, de assunto de qualquer disciplina, alguma notícia interessante que vocês pegaram em algum jornal, alguma coisa nesse sentido. Venho aqui, ó, em adicionar, embaixo aqui na postagem, ó, adicionar, vou anexar o link tem várias possibilidades de conteúdo, eu posso pegar um arquivo do meu computador, que está a terceira opção, eu posso colar um link, eu falei para vocês que todos vocês com a conta do Gmail, vocês têm um espaço na nuvem de armazenamento de arquivo, pode ser que vocês já tenham um arquivo lá no drive de vocês, ele abre o drive para você anexar o conteúdo direto do drive, eu posso pegar um... um um vídeo do youtube incorporar na minha notícia posso passar um vídeo para os alunos assistirem mas neste caso foi um link de uma notícia eu clico em link simplesmente colo o link que eu copiei lá da notícia e adiciono ali assim, ó. ó perguntinha manda eu adoro perguntar uh, e se eu copiar um arquivo lá eu sou da matemática. Eu copiei um arquivo que eu fiz no Word, eu usei o, e o Equation e vai aparecer direitinho as raízes, as frações, não vai ficar desconfigurado esse não, arquivo? Não, vai subir o arquivo. O aluno vai... Se tu subir um arquivo do teu computador, o aluno vai ter... Eu vou fazer isso, tu, ele vai baixar o arquivo, porque aquilo fica anexo, né? Ele, e, e o melhor, até para não ter problema, se tu souberes fazer, gera um PDF, porque sim, aí o PDF não sim. desconfigura, né? Sim. faz o que tu quiseres no Word, eu vou fazer isso, ó. Eu gerei aqui o link, eu vou botar todas as opções que tem ali, tá? para vocês Amei. verem. Eu vou na, na mesma notícia, na, na, na, no, na mesma postagem, eu vou pegar um arquivo do meu computador, um PDF, vou botar lá. Tá abrindo aqui. Ó, eu abri duas coisas ao mesmo tempo aqui. Ó. Eu tenho o, o, o, o Explorer do meu Windows abrindo as minhas pastas e tenho o espaço do Drive onde eu vou os meus arquivos. Aqui ele já me mostra arquivos recentes que eu trabalhei, mas eu vou fazer um upload. Ó. Vou fazer o um upload de um arquivo do meu computador. Vou escolher um PDF do meu computador... E vou largar aqui nessa área. Eu arrasto para dentro. Deixa eu achar aqui. Vou pegar um qualquer, tá? A ESMO. Deixa eu achar alguma coisa aqui, um PDF. Pronto. Achei um artigo aqui. Ó. Pronto. Arrastei o arquivo... Do meu computador, larguei ali em cima. Automaticamente ele já trouxe para cá, ó, já fez o upload, estão vendo? Foi muito rápido, tão rápido que ele nem fez a barrinha de upload. É, enxergaram? Já apareceu aqui, ó, tinha o um link que eu copiei da notícia, abaixo já está o arquivo PDF que eu acabei de adicionar vai ficar tudo anexado nessa mesma postagem do Bom Dia, compartilho notícia para leitura. Poderia fazer isso adicionando um arquivo que já estaria no Drive, que é o meu aplicativo de guardar conteúdos na nuvem, ele ao invés de puxar do meu computador, eu puxo do Drive, é quase a mesma coisa, e poderia botar o link de um vídeo do YouTube, ele já incorpora o, o vídeo na postagem, e vou fazer a postagem, tá? Oh, olha aqui o que está que aparecendo para vocês. Vocês podem ver aqui na minha tela, que eu estou compartilhando com vocês, mas quem estiver na disciplina já como aluno, já vai ter acesso lá por dentro do próprio classroom. Como aluno, vai poder enxergar minha postagem de professor. Ok para todo mundo? Ah, qualquer dúvida, é só abrir o áudio aí e chamar. Ok, uh, a professora, assim, ó, uh, eu não consegui entrar, mas depois os guris me explicam, não, não se preocupe por ah. isso, não vamos parar. Mas, assim, ó, tá. uh, e essa, é, essa publicação, é, essa postagem, colocou na sala de aula. Eu entendi, assim, ó, como a prefeitura não tem esse... Uh, não, tem, não aderiu a esse programa, tá? não tem esse programa, uhum. uh, não ficaria gravado, é isso? Se aproveitar... Não, fica, tudo. Hã? fica, não fica tudo lá, tá lá, é de vocês. Tá. A única tá, não, coisa não, não. que a... por exemplo a assim, não... eu, sou, eu sou, aluno, tá? O meu aluno lá, eu, eu, eu sou aluno e eu quero essa, Eu tive na aula, peguei uh -huh. fiz a leitura. Não registrei, uh -huh. não, tá? Não gravei, não, tá? Não tenho físico ele e ah. Ele fica que se eu voltar a essa aula, aqui, vamos dizer que seja uma aula do professor Afonso, o aluno ele colocou um texto para leitura, aí o professor trabalhou com a leitura, no outro dia teve aula, o aluno quer acessar, ele pode acessar essa leitura, ela está ali? Para o resto da vida. Ah, ok, ok, ok. Ah. Assim, eu pensei assim, ó. Ah, eu vou ac... o professor abriu, a... mas o professor tem que abrir a sala, né? É o professor, é teu, a diferença, assim, ó, só para não ter confusão, Se, o, que, que, o que, que não tem uh, à disposição de vocês? Vocês vão ter que mandar, por exemplo, as notas para o sistema da prefeitura, vocês para o sistema da escola, não é? Vocês fazem isso, a disciplina tá. de vocês tem que pegar lá a lista de chamadas e no final, quando tiver atividade, vocês têm que registrar as atividades na no sistema da escola, ou seja, por, por meio físico impresso, ou entrando em algum sistema que a escola tenha, o município tenha. É, varia isso, tá? Da, de, de rede para rede, de escola para escola. Então, tu vai ter que registrar as suas notas e as presenças dos alunos, certo? Se o, a prefeitura tivesse comprado o sistema... Poderia ser possível integrar o Google Classroom, a presença de alunos e as notas que você posta dentro do Classroom, puxar para o sistema da escola automaticamente. Mas isso é problema da prefeitura. Tá? Isso a prefeitura não vai ter à disposição. Agora, tu fazeres a organização da tua disciplina fazer a, a gestão dos teus conteúdos, organizar a tua disciplina e teres isso para sempre, isso é teu, é tu que está criando, vai ser uma coisa tua, da, de tu vais incorporar a tua atividade profissional, este recurso para organizar as tuas coisas online, isso vai ficar para ti para o resto da vida, tá? não tem a integração que poderia ter com outras coisas que é num perfil administrativo superior, tá? É isso que não tem, mas azar o da prefeitura, nesse caso. Né? Não é azar, isso aí custa, custa é, é, é um produto que o Google vende, né? Nem todo mundo tem a grana no bolso, digo, as prefeituras e os gestores, para poder bancar isso. Mas, para nós, usuários, professores, o Google está dando de graça, ele não está dando é aqueles recursos top que facilitariam a vida do gestor que está lá na secretaria. Mas, para nós, o Google está dando todos os recursos para o professor organizar a sua vida no ambiente digital. E vai ficar para ti para o resto da vida, eles não vão cortar. Já faz oito anos que o Google entrega de graça esse produto para professores. Tá? Eu uso faz oito anos já o Clevo, como professor. Então, o, o Ká, não, isso tudo eu entendi, professor. Era no sentido, assim, ó, do aluno querer acessar, mas também entendi. Ele tá tem aí. acesso, a hora que o professor abrir aquela sala, o aluno tem acesso, mesmo que seja um texto que já tenha sido trabalhado. O vai Ká. ficar lá, vai ficar lá. Entendi. Tá. É... Professor, bueno, eu você... tenho uma pergunta de novo. Pode, pode <risos> uh, Assim, ó, quando a gente coloca uma atividade para eles, que eles têm que nos devolver, a gente tem Sim. acesso ali, quem fez, quem não fez, porque eles devolvem a atividade. Quando Sim. eu coloco, uma atividade, quando eu coloco um, um, um link, por exemplo, no mural, que nem o senhor colocou ali, uh -huh. eu, tenho algum, eu tenho algum lugar que eu consiga ver quem já assistiu o vídeo, tá, por exemplo? É, se, é, se é atividade... Não é aqui no mural que tu posta atividade. Eu, ia, eu vou passar isso para vocês em seguida. Eu só acho que assim, a gente está... Deixa eu montar uma estratégia com vocês. São, eu estou vendo que vocês têm conhecimentos em níveis distintos. Tem gente que já está usando e tem gente que não... É a primeira vez que está vendo, não é? Eu vou fazer a propostas, a gente já está quase a uma hora online... Eu acho que para não ficar muito cansativo, a gente pode ir encerrando, indo para o final com algumas, as últimas dúvidas de vocês. A gente fecha uma hora de conversa, porque fica mais fácil para vocês reverem esse conteúdo gravado, para não ficar algo muito extenso. E a gente confundir as pessoas que estão com menos conhecimento. A gente nivela as informações hoje. Todo mundo já tem aí a primeira, a primeira impressão, já viram como funciona, quem nunca tinha visto. É, espero que eu tenha mostrado algumas coisas que ajudem a, a, a criar melhores condições para vocês começarem a se apropriar desse, desse sistema. A minha proposta é que a gente faça um, uma sequência de encontros, e aí a gente vá se aprofundando em, no acesso a recursos específicos dentro do Cleso. E eu criei um documento que eu quero compartilhar com vocês, que é este aqui, onde o Afonso já tinha me dado alguns tópicos que ele julga interessante a gente tratar. Só que estes tópicos aqui, já são mais avançados, então nem entrei nesses tópicos ainda. Para isso, a gente vai precisar de outros encontros. Então, a minha proposta é junto com a Maristela, que tem a diretora e o coordenador, os coordenadores, de a gente compartilhar esse arquivo, o Afonso aí que capitaneou também, botamos o Afonso aí de responsável, a culpa toda é dele, isso aí. Né? Então, colocamos aqui um documento compartilhado e nós vamos montando os encontros, aí vamos programar dois, três, quatro encontros para a gente poder ir avançando gradualmente para ninguém ficar para trás. Desculpa, Simone, eu ter te cortado, tá? Mas se eu começar a avançar muito, vai ter... Gente ah, não tem vai problema. Casa, e aí, essa tua dúvida, em algum momento ela entra na discussão. Pode ser no próximo encontro, talvez. tá? A minha proposta é essa. Para a gente não avançar em coisas mais complexas, sem todo mundo dominar e estar tá mais seguro no uso do software, agora a gente encerra e vocês brinquem à vontade com o Classroom e aí vocês vão explorar por conta própria, e vocês vão dar, se dar conta que tem coisas que são relativamente fáceis e outras que vocês não vão saber o que fazer. Vão ver lá um recurso e não sabem como usar. Aí, junto com o Afonso, com a Maristela, com, com acho que tinha um outro colega que era coordenador, agora não me recordo aqui é o nome de todo mundo, Uh... Edson, Edson, Edson, tá lá, tá lá junto com a Vera, que está só o nome da Vera lá, eles estão juntos lá, né, aí o, esse grupo pode começar a, a, a manter o contato com os outros professores e a gente ir montando os tópicos que a gente vai aprofundando gradualmente de um encontro para o outro, e aí eu faço uma formação assim mais é, enxutinha, mais focada no que realmente for as demandas e as expectativas de vocês, eu acho que é mais produtivo do que a gente tentando responder perguntas pontuais com professores de níveis diferentes, vai ter gente que vai se embaralhar. Tá? Isso, então, ótimo, tá aí, professor, desculpa, eu ótimo. Eu vou deixar essa na manga para te responder no próximo encontro, pode ser? Mas eu tenho ah, a resposta para ela, eu tenho as respostas para quase tudo que vocês forem perguntar, né? em alguma coisa muito específica, é, se vocês me apertarem demais, eu vou investigar junto com vocês a solução. Mas acho que na maioria dos casos eu vou, eu vou ter a, as respostas para dar para vocês, tá? Pode ser? Okay, então pode, pode professor, tranquilo. Está me ouvindo, tá. professor? Tô bem, perfeito. perfeito. Ah, não. Então tá, não, ok. Aí assim, ó, aí o senhor uh, né, vê o horário que o senhor tem disponível, coisinha assim, passa para o Afonso Aí eu vou mandar o, o Artis também, o meu WhatsApp para o senhor, ah, e a gente vai conversando e, e vamos marcando, né? Vamos, perfeito. vamos marcar, então. Já vamos começar pelo seguinte, eu vi que deu quórum a essa hora, 10 horas né, de hoje, Sim, que é sexta-feira. Se esse horário está então, bom para o senhor, aí vai dia, mim, a sua agenda. É, as minhas atividades eu tenho marcado para a tarde, eventualmente eu tenho alguma reunião ou alguma outra coisa, mas assim, ó, já a gente poderia pensar no seguinte, assim, ó para não fazer formação todos os dias, assim, porque a gente poderia fazer quatro dias em sequência, mas aí não dá tempo de decantar e nem de explorar isso. o software de um encontro para o outro. Isso. A gente poderia é. fazer um encontro para dois dias, fazemos um na segunda, talvez já podemos refazer na segunda, porque já dá o fim de semana de, de prazo para vocês brincar, isso. na segunda a gente retoma, a gente já faz uma conversa durante o fim de semana para ajustar o encontro de segunda. E na medida okay. que a gente fizer o um encontro de segunda, a gente programa um outro para quinta, depois a gente vai indo gradualmente, marcando de um encontro para o outro, né? So, Mas sim, poderia sim. de segunda e quinta, e depois na outra segunda e na outra quinta, quatro encontros, daí dá tempo de ver, de explorar o software, de hum, gerar isso? dúvidas, e organizar um, o, o encontro seguinte, o que, é que vocês acham? Todos Por Nesses bem? dias, é, segunda e quinta às 10 horas, vocês já bloqueiem a agenda de vocês e eu bloqueio a minha. Tá, ah, ok, certo? perfeito, certo? ótimo. Pode, então ótimo. eu fico <risos> um em com o Afonso e aí o Afonso passa os contatos ali, a gente cria um grupinho no WhatsApp ali para seguir a conversa. Ótimo, isso, Também. ótimo, maravilha. Ótimo, maravilha, adoro. Muito obrigada. É, <risos> ah, é, ótimo, já, então. Já temos o um vídeo gravado que eu vou passar para o Afonso, o Afonso vai compartilhar com vocês. Esse encontro de hoje vocês já vão poder rever no fim de semana. Tá bem? Uhum. tá bem, então. Tá bem. Professor, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, assim, né, de nos ajudar, né, nos auxiliar. O pessoal tá se reinventando, como a gente tava conversando antes, né? Um pouquinho antes das 10 uhum. a gente entrou e tava conversando. Então, assim, muito obrigada, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu faço, eu faço o maior prazer, eu faço parte da minha responsabilidade como professor. Na, de uma instituição Aham, federal, isso. faz parte do meu trabalho, e eu, eu faço isso feliz da vida, poder ajudar vocês. Tá? Que bom, que bom, a gente fica muito feliz, professor. Muito bom, obrigada. Fiquem com Deus. <risos> obrigada, então, até a a segunda. Obrigada, professor. Bom final de semana. Bom final tchau, de tchau, semana. Tchau, pessoal, tchau. obrigada. Bom final de semana, até segunda, então, às 10 horas. É. Tchau, tchau. Feito. Assim. Acho que meu computador tá todo estranho. Por que? Hã? Por que? Travando? Tá. Eu não sei o que eu